Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Tô devendo uma resposta para vocês porque tem um monte de gente me perguntando aqui Mas tigresa, você vai querer continuar no Partido dos Trabalhadores ainda? Mesmo eles te chutando do partido? Mesmo algumas pessoas do partido não querendo você no Partido dos Trabalhadores? Eu digo para vocês com toda certeza, pessoal que sim, vou lutar sim para ficar dentro do partido para eles voltar à minha filiação, entendeu? E quem sabe também vim a se candidatar. Por quê? Porque não é um ou outro que vai mandar no partido, entendeu? E vocês devem estar sabendo aí, ó, do áudio que foi solto, que foi divulgado, da deputada federal, vou falar o nome porque eu não tenho medo de ninguém, entendeu? Deputada Rosa Neide, nesse áudio que foi divulgado, tá bem claro que foi ela que interferiu para poder excluir a minha filiação. Entendeu? E eu não vou aceitar que um ou outro, uma meia dúzia que vai mandar no partido. Entendeu? Peço para você, presidente Lula, tomara que esse vídeo chegue até o senhor. Sempre defendi o senhor, sempre venho defendendo com muita garra, muito amor, muito carinho. Entendeu? Eu amo o senhor de paixão e eu quero que o senhor interfira nessa decisão. Não vamos deixar que o Partido dos Trabalhadores aqui no Mato Grosso seja uma ditadura, entendeu? Não vamos deixar que o Partido do Mato Grosso, Partido dos Trabalhadores aqui no Mato Grosso seja mandado por um ou por outro, pelo outro, entendeu? Mostrar para todo mundo que no Partido dos Trabalhadores não tem discriminação, não tem racismo, não tem preconceito, entendeu? Mostrar que o Partido dos Trabalhadores acolhe todos e todas. Quero agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo. Espero que esse vídeo chegue até no presidente Lula e que ele resolva essa situação.